Jesus jejuou durante quarenta dias e quarenta noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito... Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito... Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu e também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse, eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse, vai-te embora Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto.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 Estamos vivendo o tempo da quaresma, é um tempo sagrado De redescobrir o plano de Deus De revisar a nossa vida, rever as nossas atitudes Nos preparando para a Páscoa Com Jesus nós queremos também adentrar um deserto Um espaço de reflexão nós queremos nos recolher com Deus. Mas veja bem, o deserto, mesmo sendo um local propício de encontro com Deus, porque o que, que você encontra no deserto? Hã? Além de areia e sol? Pouca coisa, não é? É justamente esse estado em que nós vemos que Deus é essencial. Mas no deserto, além de encontrarmos a Deus, podemos encontrar também a nossa fragilidade e assim sermos tentados. Você pode se recolher em silêncio com Deus ou você pode se isolar e assim ficar também mais fragilizado e tentado a fazer tantas coisas que vem a desviar do caminho. A você que quer realmente seguir o plano de Deus. Ou quem sabe a dar espaço para tantos pensamentos e outras atitudes. Então eu não devo estar apenas só, eu devo estar a sós com Deus. Jesus é aquele que é tentado, assim como todo ser humano passa pela tentação, foi o que nós vimos na primeira leitura, com a tentação de Adão e Eva. Entendamos aqui, essa história do Gênesis, como uma parábola, cujos personagens, Adão e Eva, representam o gênero masculino e feminino. Eles simbolizam a humanidade. E nós vemos que Deus, no seu sonho de amor para com o ser humano, quer compartilhar a sua felicidade conosco. Então Deus dá ao ser humano no paraíso a imortalidade, uma vida plena, em harmonia com Ele. Mas acontece que o ser humano, ao invés de ouvir a voz de Deus, começa a ouvir a voz do maligno. E nesse momento o ser humano começa a se questionar e quer até mesmo se igualar a Deus, não no sentido de assemelhar-se a Ele, mas de ocupar o lugar dEle. Não é isso que acontece com algumas pessoas, por vezes na área da medicina, ou dentro da justiça também? Pessoas que, pelo fato de terem o poder consigo, a possibilidade de trazer a recuperação ou de até determinar algumas coisas na vida da pessoa começam a se achar como deuses. É uma grande tentação. Mas vejamos que esta tentação está presente na vida de todas as pessoas, independentemente da profissão ou até mesmo do cargo que cada um possa exercer. Adão e Eva Ouvem a voz do maligno... Desconfiam do amor de Deus... E nesse instante... Entra o mal no mundo... Até então não existia o mal... Deus não criou o mal... O mal é a ausência de bem... Portanto... Quando o ser humano... Rejeita a Deus... E quer fazer um paraíso... Sem a presença de Deus... Ele abre a porta para o pecado e o pecado vem desestruturar a natureza humana, desorganizar o nosso ser. É por isso que nós nascemos com a propensão para o erro, porque a nossa natureza humana foi ferida pelo pecado. Desde os nossos antepassados, mas se Adão é aquele que desobedece a Deus... Jesus é aquele que se levanta como o novo Adão Ele é Deus que se fez homem para recriar, restaurar o homem Refazer a nossa humanidade O esquema de Adão é de egoísmo, é de fechamento É de orgulho, de autossuficiência Já o esquema de Jesus, o novo Adão É de docilidade a Deus É de humildade é de amorosidade. Mas Jesus, que vem para nos reconciliar com o Pai, também é tentado. Jesus, ele sente na carne o que é, o que é realmente passar por uma tentação. Jesus foi igual a nós em tudo, enquanto aquele que abraça a humanidade. Igual em tudo. Menos no pecado, ele não cedeu ao pecado, mas não quer dizer que ele não foi tentado. E nós vemos aqui no evangelho de hoje, três tentações que não aconteceram apenas no deserto. Jesus vai ao deserto 40 dias... Assim como o povo de Israel no Antigo Testamento havia atravessado o deserto por 40 anos e o povo é tentado. Agora Jesus se permite tentar. E nós vemos que Jesus é tentado no ter, no prestígio e também no poder. O ter. Ele havia jejuado, estava com fome. E nesse momento o demônio muito astuto começa a dizer, desafiando a Jesus, né? Se tu és o filho de Deus, então transforme esta pedra em pão. E a gente pode até pensar, mas o que havia de errado se Jesus estava com fome? Veja bem, Jesus livremente fez o jejum esvaziando-se para que a sua Vontade de servir ao Pai Se fortalecesse E chega uma hora em que Jesus ele sente sim A fragilidade Que vem por meio da fome Mas Jesus mostra para nós Que Deus está acima Daquilo que É o material O mundo material Jesus não nega que ele teve fome, Jesus não nega aquilo que é próprio desse mundo material, mas ele nos mostra que o ser humano tem fome muito mais do que de alimento, tem fome de Deus, fome de sentido na vida, fome de felicidade, fome de eternidade. E é por isso que Jesus diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Justamente para nos mostrar que o ser humano não é só corpo É corpo, alma e espírito É um conjunto E o espírito tem que se fortalecer O ter é a tentação que nós também podemos De certa forma experimentar O ter, não apenas as coisas Através do consumismo por que, que será que às vezes a gente tem a necessidade de comprar tanto? Será que é uma tentativa de preencher um vazio interior? Mas muito além de ter coisas, nós podemos talvez querer ter o dom do outro. Isso se chama inveja. Quando não, nós talvez queiramos ter o outro, possuir o o outro, esta é uma tentação que perpassa a todo ser humano, mas Jesus apresenta um exercício que é justamente o jejum o jejum é a capacidade de nós nos desprendermos de algo, é a capacidade de nós nos fortalecermos de Deus então se você consegue jejuar ou se abster de alguma coisa que te escraviza você pode sim, com a graça de Deus, se libertar definitivamente disso. Ou se você até mesmo jejua ou se abstém de algo que seja bom, que seja até sadio, mas por amor a Deus, quanto mais você será capaz de se educar, de se disciplinar para dizer não em relação àquelas coisas que querem te dominar? O jejum. Nos humaniza. A segunda tentação é a do prestígio. E sabe onde ela acontece? É num lugar religioso, lá no templo. O demônio leva Jesus para o alto do templo, cita até trecho bíblico, porque o demônio sabe da palavra de Deus de cabo a rabo. E o demônio manipula a palavra de Deus. Não que a palavra de Deus engane, mas o demônio até mesmo pode se usar da palavra para confundir muitas pessoas. E Jesus é aquele que é a própria palavra viva. Pense comigo, o demônio diz, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Já pensou Jesus pulando do alto do templo de Jerusalém? Para cumprir aquela promessa de que os anjos o protegeriam De maneira que ele não se machucasse em nenhuma pedra Quando chegasse lá embaixo Certamente muitas pessoas que vissem lá de baixo Reconheceriam, é o Messias É ele que está fazendo algo extraordinário no meio de nós Mas Jesus não se rende a essa tentação O demônio quer fazer de Deus um mágico e quer incitar Jesus, até mesmo a usar o poder de Deus para causar admiração das pessoas, para ter prestígio diante delas. Jesus refuta esta tentação, justamente porque o ser humano não pode buscar esse privilégio em relação à fé. Exemplo. Se eu sou uma pessoa de fé, participo da missa, ajudo as pessoas, procuro ser uma boa pessoa, e de repente sou acometido por algum mal, e um mal que faz parte da vida de muitas outras pessoas. Um luto, perco alguém, ou perco algo, uma crise, ou ainda fico enfermo, todo mundo está sujeito a isso, não está? Mas se eu achar que porque eu sou uma pessoa de fé e por isso tenho privilégios diante de Deus, certamente eu vou ouvir, ouvir aquela tentação dentro de mim. Nossa, mas você reza tanto. Onde está o seu Deus? Ou até mesmo um pensamento em relação ao próprio Deus. Senhor, eu faço tudo certo e é isso que o Senhor faz comigo. O Senhor permite que isso aconteça comigo, com a minha família. Compreende? é a tentação de querer prestígio por conta da fé. Ou quem sabe, nem tanto prestígio em relação a Deus, mas em relação às pessoas. Quantos seguidores eu tenho nas redes sociais, a fama fácil, Jesus poderia naquele instante ter a aclamação de muitas pessoas, de uma multidão, mas não é esse o caminho que o Senhor escolhe. E por isso que Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque não somos nós que devemos exigir que Deus faça a nossa vontade. Mas nós que devemos nos abrir a vontade de Deus porque Ele nos ama. Ele sabe do nosso passado, presente e futuro. Ele sabe o que é melhor para nós. Jesus então nos apresenta como exercício a oração. Na oração eu coloco Deus no centro. Com espiritualidade eu consigo ver todas as coisas conforme o olhar de Deus. E vejo que muitas coisas que acontecem comigo também acontecem com tantas outras pessoas. Mas pela fé eu tenho uma força maior que vem de Deus. A terceira tentação é é justamente a do poder. O demônio quer parecer tão esperto que ele quer até mesmo roubar aquilo que na verdade é de Deus. Tudo é do Pai. Existe uma música que nós cantamos que diz assim, não é? E o demônio diz para Jesus ao levá-lo para o alto de um monte. Tudo isso me foi dado e eu posso te entregar. Daí vem a cartada final, né? Contanto que você me adore Olha só o preço Deste poder Que o maligno agora Quer vender Vender para Jesus Na verdade Tudo pertence A Deus Mas o demônio quer transformar o reino De Jesus, que é o um reino de amor Num reino meramente humano De submissão das pessoas Um reino tal como muitos compreendem nesta terra. E Jesus então, neste momento, diz: "Vai-te embora, Satanás. Porque a palavra diz: adorarás ao Senhor teu Deus e apenas a ele servirás." Então veja bem, meu irmão, o poder que vem de Jesus é o poder do amor e é o poder de servir as pessoas e não se servir do próprio poder. E não vamos pensar que é tentado apenas em relação ao poder quem é um político, ou quem é um empresário de renome, com êxito, ou alguém que é patrão, ou alguém que tem influência sobre as pessoas, seja qual for esta forma de influenciar. Não vamos pensar que o poder é apenas para este alto nível, não é? Porque senão a gente pode pensar assim, bom, esse, essa tentação eu não vou sofrer, porque eu vou mandar no quê? Qual que é o poder que eu tenho? Meu irmão, minha irmã, o poder também perpassa o coração de todos nós seres humanos. Poder no sentido de querer controlar alguém, de querer quem sabe mandar na esposa, mandar no marido, ter o controle sobre os filhos, ter influência sobre outras pessoas, ou parecer superior a elas por conta de um estudo, ou quem sabe por conta de uma função que hoje está se exercendo, amanhã não mais. E por isso que algumas pessoas se apegam muito a papéis que elas cumprem, não é? a persona, ou seja, a uma máscara que podem vestir que lhes garante, naquele momento, a sensação de poder. Jesus vai mostrar, amados irmãos, que este poder egoísta vai corrompendo as pessoas. O poder verdadeiro do Reino de Deus é a possibilidade de eu fazer o bem naquele cargo, naquele papel naquela função, naquele momento em que o Senhor me dá uma ocasião para tal. E é por isso que o exercício proposto por Jesus é justamente o da caridade, que é quando eu vejo que o poder só tem sentido quando eu não vivo para mim, mas eu também vivo para as outras pessoas e colaboro na mudança dos outros e tenho a possibilidade de auxiliar, de mudar uma realidade, talvez não de mudar tudo, porque ninguém é Deus para conseguir mudar tudo, mas ao menos de aliviar o sofrimento de alguém de mostrar o caminho de participar de colaborar de fazer a diferença irmãos e irmãs as três práticas mostram que essas três tentações podem ser vencidas Porque a tentação do ter, do prestígio e do poder tem a mesma raiz Qual que é? É o orgulho de querer as coisas do meu jeito e sem a presença de Deus Por outro lado, nós vemos que existe uma força muito grande Que são as armas da luz Nas três práticas quaresmais Por quê? Através do jejum, eu me torno mais humilde e, portanto, desprendido e, assim, mais livre. Através da oração, eu me aproximo mais de Deus. E lá do alto do, do, alto do templo, ou seja, lá junto de Deus, eu não preciso impressionar as pessoas e nem provar para elas quem eu sou. Eu olho com o olhar de Deus, e não é um olhar simplesmente de superioridade, mas de amorosidade, e vivo a vida espiritual, vivendo também na vida material. Por fim, a caridade, que é o sair de mim mesmo, que é o ter compaixão, que é agir com misericórdia, que é olhar para além do que eu preciso, que é humanizar-se no sentido de ver que o outro também tem necessidades, tais como eu, ou talvez diferentes das minhas, mas é alguém que eu vejo como um participante desse grande reino. No final, depois de Jesus rebater o demônio, o que acontece? Os anjos vêm para servi-lo e Jesus se alimenta. Jesus não nega a fome, Jesus se torna sensível à fome e é por isso que ele vai dar de comer depois a tantas pessoas através da multiplicação dos pães e não só isso, porque Jesus não veio para abrir uma padaria. Entendam até esse termo que eu estou usando. Não é Jesus simplesmente que veio para distribuir pão, ele veio ensinar os seus discípulos que se eles partilharem, estarão fazendo aquilo que Deus faz. E assim a caridade realmente se concretiza em pessoas que se humanizam, em pessoas que colocam Deus no centro de tudo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e do céu.